Viva, irmãs e irmãos na fé, aqui está é um poema muito interessante, feito em oposições, reparem. Amor, Senhor, Deus, céus, contrito, Cristo, contemplar, amar. A partir daqui podemos fazer imensas frases. Reparem, amar é contemplar o amor no Senhor do contrito em Cristo para ser o Deus dos céus. O Senhor Deus dos Céus tem amor para o contrito que em Cristo contemplar a amar. Existem muitas possibilidades. Isto é maravilhoso. O contrito tem amor por Cristo a amar ao Senhor Deus dos Céus ao contemplar. Esta forma de fazer os poemas e depois de tirar frases a partir do poema é uma forma Poderosa de contemplação e de meditação no Senhor. Isto é muito útil.